Fala na maldade, né? Que eu tô gastando um milhão por mês de cartão corporativo. É. Você sabe quanto eu ganho líquido por mês com o Freio da República? Não, não sei você. Um é. aí, pô. Hum, 29, mil. 29 mil, 29 mil. Não, dá 25 mil reais. É muito, é pouco? Não sei. Tá certo? Eu acho pouco por, por tá, não, não tanto vou entrar não, é... não vou entrar, não vou entrar em detalhe, eu fiz essa opção e não, fico, não vim por salário. Tem para servir a minha é. pátria. Tá vendo? A maldade enorme da imprensa com essa do cartão corporativo. Tá, desculpa. Aí. Eu acho que nem devia ter isso de pagar as contas que. Por, por exemplo, tem umas 50 emas aqui. Você quer que eu pague do meu salário? A ração para ele, vai no cartão corporativo. Olha só. Tem um lago é. lá embaixo com peixe lá que não. Nunca comi um peixe dali, nunca molhei a mão no lago. Tem coisa que eu nem tomo conhecimento aqui. Aqui deve ter, eu vou chutar aqui uns 50 trabalhadores aqui na casa. Querem que eu pague do meu salário? Eu pago. Hum. 150? 150 trabalhadores. Ah, é muito, é pouco. Tem uns 200 militares que trabalham aqui também, com essa segurança Pô, eu sou um alvo, pô. Agora... Alguns querem que eu mora um apartamento que eu tenho aqui de uhum. 75 metros é. Então é custoso, é diminuir muito a despesa, Desliguei o aquecedor da, da piscina uhum. olímpica ia dar uns 10 mil por mês de energia elétrica tá? é, Se fizer as contas aqui sobre alimentação é menor do que dos últimos anos Eu faço o que posso aqui tá? para dar exemplo tá? É a minha vida Podia pegar 24 mil por mês e tomar em Tubaína uhum. Nunca tirei um centavo agora as despesas com esse pessoal que está comigo existem andou de lancha tá quer que eu um toque de bananeira é, é. que eu vou então, para tá a praia curtir uma série três quatro dias <risos> às vezes uma semana <risos> quando acontece eu vou para a praia pegar um toque de bananeira ou uma boia de caminhão já usei muito na minha vida <risos> <risos> <Também usou. risos> Pô, a marinha faz a segurança, o pessoal pode entrar para o mar ali. É. Ou deu ficar o tempo todo dentro de casa aqui, tomando leite condensado. O senhor já não. trabalha tanto, você tem que curtir mesmo agora, agora o trabalho. O Brasil é um dos países que melhor está saindo na questão da economia, né? Nessa, é nessa pandemia. Se deixasse a cargo de muitos governadores aqui, tinham quebrado o Brasil. Certo. Fique em casa. Foi para quem hum, tinha salário hum, fixo, né? É, agora, quem é. tinha carteira assinada, se não fosse ações nossas, teriam também... Perdido o emprego. Uhum. Os informais, 38 milhões de pessoas foram jogadas na rua da amargura. Uhum. Pô, trabalhamos de domingo a domingo o tempo todo. O tempo todo, uma imprensa, grande parte da imprensa aí, sem noção, né? Ah, genocida, não sei o quê. É. Qual a solução, pô? Uhum. Agora... E agora Boa notícia Carnaval, aí, né? tá vindo é. uma outra onda aí de Covid, isso. lamentável. É. Vamos ver como é que vai é. ficar isso. Não vou, não, não vou discutir não. Presidente, o senhor é. devia fechar os aeroportos não deixar ninguém vir de fora para não acontecer com você. Não, deixa mais, você não é. Vai é. Vedar, é. Por que vai é. trazer rapaz. não vai, não, não. não peraí, mas que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa, quer dizer, fechou o helicóptero, vira e não entra. Fechou o aeroporto, vira não entra. É. A ah, então ela já tá aqui dentro, pô. O pessoal vai vir de fora. Não existe isso. Presidente, não existe, por favor. E o produtor o de. Do Paraguai não vem voa para cá mais. É isso, por exemplo, é isso? Do Europa. Mas porque aerópa? O Paraguai não tem vírus? Não é lá que tá, que tá pior a, a pandemia agora. Você tá vendo, você tá vendo muito o globo aí. <risos> não, eu não vejo. Pessoal, eu de, detesto isso aí. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, é. infelizmente. É verdade. é verdade, é verdade. O vírus não vai acabar agora, ele vai virar de ficar tipo uma gripe. Pessoal, é. até mais um. Aí. abraço, é.